Promoção de Igualdade de Gênero Nossa Constituição garante Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações Mas a história e a realidade mostram que essa igualdade ainda é uma ilusão A origem está no patriarcado Você sabe o que é? É o modelo em que o homem é visto como a autoridade máxima Esse sistema influencia na família, na religião, na escola e até nas leis Quer um exemplo fácil? O trabalho doméstico. É como se fosse uma obrigação da mulher e sequer é reconhecido como trabalho. A superioridade do homem e a submissão da mulher passam a ser consideradas naturais, ou seja, invisíveis. O perigo é que essa desigualdade explora, violenta e mata mulheres. 137 mulheres são mortas por dia no mundo por um membro da família. A maioria dos casos de violência física e psicológica contra mulheres é provocada por homens conhecidos, geralmente parceiros. Essa realidade precisa mudar. Isso começa com você. A solução também é um processo. É para isso que estamos aqui para te ajudar a perceber ideias e comportamentos distorcidos. Frases machistas são um exemplo que servem para criar uma cultura de superioridade masculina e precisamos dar um basta. O que fazer? Rever a masculinidade, deixar expressar os sentimentos que existem em nossos meninos. Choro e fraquezas mostram que somos humanos. Questionar atitudes machistas de seus amigos, inclusive piadas. A igualdade entre homem e mulher é possível, basta respeitar, basta dar a liberdade de tomar decisões sobre a própria vida. Que a gente possa ter esse equilíbrio e saber que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vamos ser protagonistas da nossa história e fazer parte dessa mudança?